Meu nome é Jesus Música Sinda, eu sou é, escritor, é, participei na fundação, no caso eu sou cofundador da editora Etale Publishing, uma editora focada na promoção de narrativas africanas. E agora estou desligado das minhas funções executivas na Etale, trabalhando de forma independente eh, para a construção das minhas próprias histórias ou do meu próprio eh, trabalho. Na minha opinião, eh, abrir as galerias, eh, bibliotecas, arquivos e museus eh, é importante porque o conhecimento e a cultura eles não devem estar fechados, mas devem estar abertos, porque uma vez aberto esse conhecimento sobre a cultura Uh, e disponível para todas as pessoas, cria condições para que nós possamos conhecer a nós mesmos, mas acima de tudo, conhecer aos outros. Na minha opinião, uma das barreiras que nós temos para abrir as galerias, bibliotecas, eh, museus e arquivos é o fato de considerarmos que nestes espaços existe uma informação que diz respeito a uns e não aos outros. Eu acredito que não existe uma um conhecimento, uma cultura que dê respeito a uns e não aos outros, porque tudo quanto dê respeito à nossa cultura e ao nosso conhecimento dê respeito à própria humanidade, em tanto que tal. Por isso, é importante que cada um de nós abra eh, os seus museus, arquivos e galerias para que o mundo tenha acesso a este conhecimento, a esta cultura. Sobre a importância de abrir Uh, os nossos arquivos, museus e galerias, é algo que eu, eu ouvi, uh, não foi exatamente nesse conceito como agora é debatido, mas quem me alerta sobre isso foi o Alberto Viegas, Alberto Viegas foi um escritor que trabalhou muito na ressignificação dos contos da cultura macua no norte de Moçambique a cultura a qual eu faço parte e Viegas estava sempre a, a retrabalhar provérbios macuas a retrabalhar Contos que fazem parte da sabedoria popular macua para divulgá-la ao mundo, não apenas para dizer que olha, isto existe na cultura macua, mas para permitir com que o mundo possa pensar de uma forma alternativa, tendo acesso a um conhecimento que durante muito tempo estava uh, fechado. A minha mensagem para todos aqueles que têm hesitação de abrir os seus arquivos, é que este é o momento de abrir os arquivos, porque abrir os arquivos é bom para a humanidade. E uma vez abertos os arquivos, nós temos condições para fazer aquilo que eu chamaria de educação para a diversidade. Porque nós só podemos respeitar a diversidade se conhecermos. E só podemos conhecer a diversidade se as culturas estiverem abertas.